Esclarecimento de consenso. Convidamos o Jorge Palet a apresentar a proposta. Lembramos que o autor tem 10 minutos. Obrigado, Jordi. Esta proposta é a primeira versão... de algo no PDP que considero que deve que é necessário que algo que eu observei em propostas recentes. Agora você vai entender qual é, o que, por que é importante fazer isso. Como resumo, não vou ler todo o slide. No PDP nós temos uma definição de consenso que não existia no PDP anterior. Além disso, tem um parágrafo que tenta resumir porque a, express, a explicação é muito grande o que acontece é que em diversas ocasiões os moderadores fizeram observações sobre, ter, sobre haver algum tipo de inconsistência entre o texto quando tentavam aplicar a definição de consenso porque às vezes não havia comentários suficientes acho que a palavra concreta do PDP sobre determinadas versões de algumas... que era isso sobre algumas propostas. É verdade. Não era, esse, esse não era o espírito que eu procurava quando eu escrevi o PDP atual. Mas, bom, acabou terminando aqui uma definição que, considerando a experiência, é, bom, é muito estrito nesse sentido. O que procuramos mudar, então? No texto atual falamos no texto atual falamos ou seja damos como uma dizemos que é uma definição breve de consenso quando é apoiada por é, Decisões, opiniões significativas depois de uma discussão ampla ao longo de suas diversas versões, se não subsistem objeções técnicas irrefutáveis. Depois eu proponho que depois de uma discussão ampla ao longo das suas várias versões, essa é a mudança, ao longo de suas diversas versões. Essa é a primeira mudança. A segunda, por que, que eu acho isso necessário? Um exemplo concreto do, de onde isso teve incidência? Em muitas ocasiões, como temos muita, pouca participação da comunidade, temos a versão 1, objeções, comentários. Na versão 2, Pode continuar havendo é, objeções, comentários na versão 3. Todas essas objeções foram corrigidas, não há comentários nem a favor nem contra. Nessa situação, houve diversas é, situações, os moderadores podem confirmar, inclusive está é, explicado em solicitações dos autores na lista, sobre por que não chegou-se ao consenso. Os moderadores entendem que não houve consenso, porque na última versão, com todas as correções já feitas, não houve comentários nem sequer a favor. O que se aprende, tem de corrigir com essa pequena mudança neste parágrafo é isso. Um exemplo concreto de tudo isso, eu já vou explicar qual foi a situação. Recentemente houve dois, duas propostas competitivas para a eleição de moderadores do PDP. Nessas propostas, houve comentários é, nas duas mas elas não, não funcionaram porque criamos o um grupo de trabalho para uma proposta unificada. A proposta unificada. Não, foi declarado consenso. Lógico, foi que tivesse havido uma apelação porque não estava sendo cumprido o texto do PDP. Não houve uma apelação porque se tratava justamente de resolver o problema porque entendíamos e assim indicar os moderadores que não tinham declarado consenso, porque não tinha havido objeções e não haveria observações nem comentários positivos sobre duas é, coisas que falavam sobre a mesma situação, ou seja, uma, uma situação muito habitual... Temos discussão em uma versão, em outra, em diversas versões. Essas objeções são resolvidas, chegamos à última versão, tudo se resolve. No entanto, não podemos declarar consenso ou não deveríamos declará-lo se consideramos o texto literal do PDP. Esse é o primeiro problema. O segundo é que em algumas ocasiões mudanças que são editoriais ou gramaticais ou correções que não têm implica, implicações é, operacionais e que deveriam converiria fazer isso no manual de políticas não podemos fazê-las porque não há discussão alguma todo mundo diz assim sim tem que mudar esta esta vírgula mudar essa palavra de masculina para feminino ou seja para fazer correções gramaticais no manual eu fiquei tentado de enviar de enviar propostas com essas sugestões porque acho que o staff deveria poder fazer mudanças automáticas mas ele, o staff nos diz que não que temos que mudar, mandar propostas inclusive para mudanças gramaticais na lista houve uma discussão e acho que ela, se, ela focou mais nessa segunda mudança que eu estou propondo por isso a minha opinião é que evidentemente ou pela redação, pela forma em que essa mudança está sendo entendida, talvez eu esteja indo longe demais, mas acho que seria bom que entendamos que essa, esse, a mudança do primeiro parágrafo, é, é, sim, precisamos dela, dessa mudança. No segundo, talvez não. A minha proposta, talvez se vocês quiserem medir o consenso, de qualquer maneira, a minha proposta é não medir o consenso, tenhamos uma discussão na qual possamos diferenciar o primeiro parágrafo do segundo, e se for assim, farei uma nova versão que só contém o primeiro parágrafo. Essa é a minha sugestão nesse momento, mas claro que os moderadores são os que têm que decidir. Podem declarar um consenso, mas eu gostaria de, de que todos aqueles que quiserem debater, que pelo menos diferenciem entre a primeira correção e a segunda correção para chegar a um acordo em relação, pensando em futuras versões. Acho que com isso eu termino. Mariela, não sei se os moderadores querem indicar alguma coisa sobre o que eu estou dizendo, se querem medir o consenso ou não. Entendo que essa mudança não seria editorial, portanto, não é apto neste caso. para Sei que é uma, uma opção no PDP que diz que antes de determinar o consenso pode-se decidir se tiramos o segundo parágrafo e ficamos só com o primeiro. Essa é uma opção que não foi usada nunca, mas está no PDP. O Sérgio e eu as, e outros moderadores anteriores achamos que não é uma ciência exata, o consenso não é uma ciência exata, é uma coisa que vai sendo medida de proposta, e, vão sendo medidas as propostas uma a uma e definindo de acordo com os comentários recebidos a verdade é que há propostas que precisamos que nos digam que estou, ou seja, estou de acordo, sim é, mudemos, mas nós precisamos que separem e que digam é, sim, estou de acordo, quero as mudanças ou não estou de acordo, não quero que façam mudanças, então sempre vai depender disso o consenso não é uma ciência exata, essa é a minha opinião particular eu acho que todos os que fomos moderadores até agora, estamos de acordo sobre isso. Na verdade, eu sou o primeiro que entendo isso, porque o processo de definição de consenso, eu estou trabalhando nisso todos os dias, nos outros RIS e no IETF, e acontece muito isso. Entendo que, da parte dos moderadores, há um certo nível de subjetividade. Estou tentando limitar com este primeiro parágrafo, e não vou ao segundo, apenas o primeiro, é que, de algum modo, limitar na subjetividade, especialmente porque sabemos que muitas ocasiões, quando não há objeções e as pessoas estão de acordo, ninguém diz nada, então poderíamos dizer que uma proposta está aprovada nesse sentido, porque obteve consenso, mas só o autor está dizendo sim, vamos em frente porque não há objeções, essa é a questão. Poderíamos entender que há um tratamento discriminatório entre propostas. Em algumas, dizemos não não houve discussão, é, na última versão não podemos continuar. Então, isso realmente passa muito perto da subjetividade para dizê-lo de alguma maneira. Claro que é a minha opinião. Vamos ouvir a comunidade depois do, da análise de impacto. Prefiro continuar assim, Mariela. Bom, bueno, esperamos a apresentação. Aguardamos a apresentação. Estamos, já estamos. São os análises de impacto que se resistem. As análises de impacto estão se resistindo, a parecer. do esclarecimento do consenso LAC 2023 é... LAC 2023-1 é, LAC 2023-1 É um pouco mais extensa, por isso que eu não quero fazer de cora então... A mim não me quer este clique. Este dispositivo não gosta de mim. Bom, comentários do staff. No que diz... É, tô... é, considero a proposta como um parágrafo único, a gente fala que este parágrafo inclui uma série de elementos subjetivos, como, por exemplo, as propostas simples, alterações praticamente editoriais e, evidentemente, necessárias. Quanto à última sentença do parágrafo, não acreditamos que seja conveniente dar um consenso assumindo que uma proposta é semelhante à outra que foi discutida. Entendemos que o parágrafo procura resolver o avanço de propostas sem discussão Mas entendemos que isso vai contra o espírito das decisões que são tomadas é, por meio do consenso O terceiro comentário. a gente acredita que é mais perigoso dar consenso a uma proposta que não foi discutida do que uma proposta, por mais importante que seja, não chegue ao consenso por falta de participação. Então, tendo falado isto, nossas recomendações são... Voltar a pensar essa proposta como um método de resolução de um problema e incorporar considerações gerais e não regras estritas para a definição do consenso. Se essa proposta fosse aprovada, então não teria impacto em nenhum dos sistemas e sua implementação seria imediata. É isso tudo, muito obrigada. Jorge? Eu esclareci com Mariela para não ter dúvidas enquanto ponho as mi minhas, os meus slides. Os comentários são referidos ao segundo parágrafo ao qual estou propondo eliminar e basear a discussão só no primeiro parágrafo para que não existam dúvidas. Podem, por gentileza, voltar a colocar meus slides. Bom, eu acho que só faltava, não, esta é a anterior, é 2023, 1, versão 1. Aí sim Agora sim Bom Como eu insisto Os comentários que fez Mariela São referidos ao segundo parágrafo Que eu estou propondo não incluir Na seguinte versão dessa proposta Então Em qualquer dos casos eu vou responder A isso Esse parágrafo inclui uma série de elementos Subjetivos, o que eu respondo é que exatamente a mesma subjetividade que hoje tem os moderadores, só que ao contrário, está sendo limitada. Quanto ao segundo ponto da Mariela, é exatamente o que falaram os moderadores quanto à recente aprovação, já referi antes do processo eleitoral, sem contemplar isso no, no, no, nas políticas, a gente aumenta a subjetividade e... Então, o autor pode falar, por que não me deram consenso quando uma, em propostas anteriores, sem ter sido discutida a última versão, se declarou o consenso? O staff está entendendo que se exige, não é o caso, não se exige, se dá a opção aos moderadores de considerá-lo, mas em nenhum caso é exigido. Com esse, essa linha de pensamento também não avançaríamos na padronização. Já comentamos antes, no caso do IETF, não há comentários na última versão, mas a falta de comentários envolve que se resolveram as objeções nas versões anteriores. E eu acho que isso é tudo, é tudo. Obrigado Jorge, vamos então agora começar com o tempo de discussão e eu convido eu convidamos vocês a participarem na sala via microfone e que façam perguntas por meio do Q&A no Zoom Em português dará bate-papo Ou levantem a mão se si querem falar em Zoom Bom. E levantem a mão se quiserem falar no Zoom. Vou, vamos falar com o um comentário do. Começar com o um comentário de Ariel. Boa tarde. Bom, eu vou falar como anti, antigo moderador do fórum. É, Jorge, eu acredito que tivemos centenas, dezenas de horas. De ligações, conversas Durante o meu mandado de moderador O consenso é duro É muito difícil É subjetivo Eu até falaria assim É meio como de artesanato Por dar um nome Duvido que no contexto No qual nós trabalhamos Seja Possível colocá-lo no papel e transformá-lo numa regra ou, ou num algoritmo perfeito. É totalmente subjetivo e eu acho que a comunidade nos escolhe para a função de moderadores, pensando que nós vamos cuidar de que as propostas que cheguem e passem pelo processo de desenvolvimento de políticas, eh, cheguem a ter as, aceitação suficiente da comunidade para o bem da comunidade. Então, pode ser que apareçam algumas propostas que eh, estão associadas, mas estão ligadas aqui o moderador fala com o autor, fala com a comunidade, fala muito Gustavo do lagnick e, novamente, eu acho que se nós queremos um consenso que seja perfeito, é, vamos ver uma identidade digital, que seja uma votação, maioria e pronto. As discussões, eu já conto para o público, Jorge, não precisa, nossas maiores discussões foram, eu acho que esta, este problema que se coloca no fórum, na lista, já foi resolvida, eu acho que não... Então, é tudo absolutamente subjetivo. Então, eu acho muito difícil que seja perfeito. Os moderadores também somos todos humanos. É possível que pareça que alguma proposta tem alguma vantagem sobre outra. Espero que não tenha sido o caso das que eu vi durante o meu tempo de moderador. E... Acho que essas propostas, eu não estou, sou a favor desta proposta. Eu acho que é uma coisa humana que isso possa acontecer e não imagino como podemos é, torná-lo mais perfeito. Não acho que seja a forma. Obrigada. Ariel, você não acredita que podemos limitar de alguma forma essa subjetividade somente com o primeiro parágrafo, como já referi? E ajudamos a ação um dos moderadores e limitamos essa subjetividade? Isso é de outra forma. Se uma proposta na última versão não tem comentários nem a favor, mas se resolveram as objeções, os moderadores continuam a ter que julgar se, se foram resolvidas ou não. É, não pode ter objeções Não há novos comentários é, Se foram resolvidas as objeções Tem que ser com discussão Não Tem que ser não porque o moderador falou Ou o autor falou É a comunidade que tem que falar E tem que ser resolvidas as discussões é, Então por isso o meu comentário Com a proposta de mundo hoje onde eu falo essa objeção e essa objeção na né, ocasião anterior foi... É, é, por isso foi que eu fiz esse comentário no microfone. As, essa é a forma mais saudável de resolver as objeções e não que de alguma forma sejam resolvidas conforme a percepção do moderador ou do autor. Então, se torna uma guerra impossível. Eu concordaria com você, se quem teve objeções, já falassem, não tenho mais. Então, temos que conseguir isso. Bom, vamos colocar uma outra pessoa. Obrigado. Sim. Ricardo Patara. Como eu assinalei na lista, eu sou contra essa proposta. Eu vou chegar no ponto, mas queria já me avançar. Que seria contra... A mudança, a proposta de medir o consenso só no primeiro parágrafo hoje aqui. Mas vou chegar lá. Bom, o autor referiu em alguma parte sobre comentários suficientes. Comentários suficientes é diferente de nenhum comentário. Nenhum comentário. Não pode se decidir que é a mesma coisa que comentário suficiente. Uma proposta apresentada na lista uh, sem comentários gera uma dúvida. É, assim, o que acontece com a comunidade? Não entendeu? Não quer participar? Não está interessado? Temos que pesquisar mas de outra forma. Eu acho que... A proposta, como está, inclusive no primeiro parágrafo, coloca mais nuances para a interpretação e gera mais problemas e riscos. Vou explicar depois por quê. E especificamente sobre um ponto, que é do segundo parágrafo, ainda quando em versões anteriores houve comentários que justamente motivaram a nova versão, para corrigir objeções recebidas assim é como está na justificativa mas na proposta é uma coisa que não nos dá a mesma ideia por sua natureza sem, como das alterações editoriais necessárias para a comunidade, poderia ser também uma decisão já realizada em propostas anteriores similares. Não é a mesma coisa, então é arriscado assumir que o que aconteceu antes se aplica para quem vem depois. e Chegando quase no final, o exemplo que você referiu sobre a eleição dos moderadores, Sim, houve comentários. Eu lembro que eu fiz um comentário naquela época. Eu era um dos autores, mas também membro da comunidade. E eu fiz comentários. Então, houve comentários. E um outro ponto. Você está muito acostumado com a vivência dentro do IETF. Mas os ambientes são diferentes. Muitas vezes resolver um problema técnico no contexto do IETF... É diferente de resolver um problema, uma dúvida, uma questão técnica no nosso ambiente. E aí eu devo concordar com o que assinalou o Ariel, que é assumir que uma versão que respondeu bem os comentários das versões anteriores não é assumir que o problema foi resolvido. Temos que discuti-lo. O nosso contexto é diferente do contexto do IETF. Então, muitas vezes, usar esses exemplos, sabemos que tem muita participação em IETF, mas são coisas diferentes. Obrigado. Entendo os pontos que você comenta, mas segundo o que você diz, já seria suficiente se os próprios autores dissessem "tá tudo bem, já com isso eliminamos que os que os moderadores digam que não tem um, que não houve nenhum comentário, acho que não tem sentido se houver opiniões da, da da comunidade a favor quando já não houver mais objeções sim, mas por infelizmente não podemos administrar isso. A comunidade te, deve dizer o que pensa. Então, estou aqui no meio do caminho entre o que você diz e o que eu digo. Mas como fica claro, se não... Deveríamos apelar à proposta sobre o processo eleitoral. Não vale. Os comentários dos autores não são válidos. Não tem sentido. Muito bem. Alguém no Zoom, Franco? Tem... Okay. No painel do Q&A. Não, não temos ninguém. Sim, desculpe. Temos aqui Fernando Frediani com a mão levantada. Posso falar? Sim, boa tarde. Não, eu sou Emiliano Vernier, sou da Universidade, Universidade Nacional de Salto da Argentina. Minha primeira participação neste fórum. Então, estou um pouco nervoso Temos a questão do consenso Que é um pouco Do interesse Meu próprio no estudo E consenso neste Contexto de comunidades De governança da internet Por isso realmente Essa proposta do autor Especificamente interessa muito Enquanto o segundo parágrafo, conhecido com o que alguns, algumas das pessoas que falaram antes, que há certos termos ambíguos e seria o contrário do que o autor propõe de baixar a, sub, a questão da subjetividade, acho que nessa ambiguidade desses termos é, pode levar a que a interpretação seja entendida de qualquer maneira. Acho que esse parágrafo deve ser corrigido. Depois, a questão específica do consenso. O que eu venho observando em outras comunidades técnicas ou de governança é que a falta de participação em comentários é um problema. É um problema... Mas a forma em que essas comunidades tentam resolver esse problema não é tirando o requisito dos comentários, mas pelo contrário, procurar estimular a participação, e, através de repente de algum tipo de incentivo, tentar que os membros da comunidade façam comentários sobre a proposta. Para mim os processos necessariamente devem ter, a participa ter participação e comentários, isso, isso deve ser incentivado e quando há propostas e não há comentários, isso poderia ser um indicador de que não há interesse da comunidade, ou seja, se ninguém comenta pode significar que falta interesse e se falta interesse, talvez essa proposta não seja necessária. Não sei como isso é avaliado, mas aqui temos algum ponto-chave. E para fechar, acho que não seria tão desejável essa modificação, porque no fundo, o argumento de fundo é que se não há comentários, as propostas podem sair. E acho que deveríamos explicar mecanismos para incentivar a participação, e estimular as pessoas a fazer comentários para que a proposta possa então continuar com o seu processo de ratificação, apenas isso, muito obrigado, um comentário sobre o que você disse, no primeiro parágrafo, o que eu digo é que não há coment... não haja comentários na última versão, nas anteriores claro que houve, foram corrigidas essas objeções, acho que esse detalhe é importante muito muito obrigado temos Fernando Frediani, agora sim, no Zoom. Franco. Fernando, pode falar. Estou ouvindo? Me escuta? Me ouvem Boa tarde a todos. A reflexão. É, essa proposta não é uma proposta muito simples de se analisar. Né? É difícil uma opinião forte e única a respeito dela. É, eu, quando me manifestei na lista, me faz, manifestei em dois sentidos diferentes. Então, começando pelo mais fácil, que eu acredito que tem a ver com o segundo parágrafo, que é, eu acredito que a maioria aqui concorda que não é desejável de nenhuma forma se colocar qualquer coisa no texto do PDP. obrigue um consenso né vai existir sempre a subjetividade e faz quando o, o conheci o, processo, o consenso eu acho é mais melhor do que um sistema de votos então tem um lado bom é, de, de não ser algo que está tão suscetível a eventualmente a um sistema de votos que pode ser manipulado através do poder econômico por exemplo mas por outro lado tem a subjetividade que pode é, privilegiar a parte de mérito da proposta mesmo. Então, eu acho que a maioria aqui concorda que não é bom ter no texto algo que obrigue, é, que se dê o consenso de uma proposta. É, por outro lado, um ponto que eu vi como positivo é do primeiro parágrafo, né, que ele detalha um pouco mais é, que se pode, sim, dar o consenso sem necessariamente ter havido é, mais comentários numa segunda, numa terceira é, versão, que eu acredito que o exemplo que o Jordi usou da proposta de eleição de moderadores está correto, sim. Não houve comentários ali, houve comentários dos autores, tudo bem que ali os autores lá são a maioria das pessoas que discutem muito ativamente, mas não houve comentários e estava tudo bem, passou a proposta e eu acho que foi consenso, sim, aquela proposta. Então, eu vejo essa proposta de mudança do primeiro parágrafo, mas no sentido de permitir os moderadores dar esse consenso, porque eventualmente se os moderadores derem um consenso que for questionado, que for uma apelação, eles vão ter que explicar porque eles deram aquele consenso. Então essa mudança pequena no primeiro parágrafo permite aos moderadores justificarem de uma maneira melhor aquele consenso. Então eu vejo mais nesse sentido. Já é, qualquer coisa ali, como era no segundo parágrafo, que é, sugira é, uma obrigação eu já também vejo com reservas. Essa era a reflexão que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado, Fernando. Jordi? Ok. Meus comentários. Um... Obrigado, Jordi. Alguém mais na sala que queira fazer um comentário? Vamos nos apressar um pouco... Obrigada a todos por compartilhar a sua opinião. Agora vamos medir a temperatura da sala para considerá-la na hora de medir o consenso. Lembramos que a ferramenta, na ferramenta Zoom pode aparecer a palavra votação, mas não é uma votação, é uma sondagem para medir a temperatura da sala. Os resultados são avaliados nos comentários do fórum da lista, então não é um processo de votação. Vamos então fazer a sondagem da sala e no Zoom, se puderem então liberar essa enquete. O pessoal do LACNIC vai nos ajudar a contar as mãos levantadas, então levantem a mão aqueles que estiverem a favor dessa proposta e mantenham levantada, por favor. Muito... muito obrigado levante a mão agora aqueles e mantenham levantada aqueles que estiverem contra que se forem contra a proposta. Muito obrigado. Os que se abstiverem, por favor, levantem a mão e mantenham a mão levantada. Muito obrigada a todos. A proposta LAC 2023 Traço 1, um, versão 1, um, crescimentos de consenso. Chega às suas oito semanas de discussão no dia 7 de junho de 2023. A partir dessa data, então, e durante duas semanas, os moderadores comunicarão à comunidade se a proposta alcançou o consenso. Convidamos vocês a continuar sua discussão na lista de políticas. Muito obrigado, Jordi. Bem, antes... Antes de encerrar o fórum, vamos terminar às três e meia, porque temos a Assembleia de Sócios depois do intervalo. Temos... Tenho anotado aqui, temos um espaço patrocinado por automotores, automóveis, muitos anos reparando para vocês. Bom, temos o um microfone aberto da comunidade, para que possam fazer seus comentários... Comentários gerais, podem ser sobre as propostas. Vamos, neste caso, dar 10 minutos. Nós tínhamos 15, mas vamos usar apenas 10. Este microfone é aberto.